O papai está filmando. Né? Ah, isso foi uma que ah, legal. Oi, bom Olá. dia. Oi, bom, bom, dia. Dia. Bom, dia. Bom, dia. bom dia. Bom dia. Bom dia. Pode bom. beijar legal. aqui as coisas? Oi, pessoal. O pessoal vai. Todo mundo pronto para a chamada. Tiago. É Talita. Eu tô aqui, ah, mas aqui. pode me chamar de Tata. Ah, não. Marta. Não, mãe. Não, fica calma. O barco é seguro. <risos> Então tá bom. Mãe, faz assim, o barco tá saindo, depois eu te ligo, tá bom? <risos> Essa tá. é a Marta, ela liga umas 15 vezes por dia pra mãe dela, mas é uma pessoa muito legal. João Paulo. <risos> Chamou pelo nome porque tá bravo hein? Ai, JP, JP. Não é todo dia que a gente tá na Amazônia, a gente precisa... Sei lá, dá um toque em casa, né? É, tá certo. Eu não vejo a hora de desbravar a floresta, vai ser muito legal. Ai, menos, Thiago, desbravar. A gente só vai conhecer a casa da vó da Tá. Mas até lá, muito agito vai rolar. É, promete. Desliga esse negócio, que eu não vejo mais, Eu também. A que tá filmando ali, já tá feito? mas eles já tão indo. Ah. Ah. E quanto tempo você não vê sua avó, Tata? Tá? Faz uns seis anos já. Eu vou pegar uma foto dela pra vocês verem. Olha, gente, essa aqui é minha ah, avó. Ai, que bonitinha! E qual o nome dela? <risos> Pode chamar ela de Dona Diva. Dona Diva? Dona Diva é apelido, né? É, que ela não gosta do nome dela. E qual que é o nome dela? É Diva ah. <risos> Não é pra rir, não. Tô saudade da minha avó, sabia? Parece que o tempo anda mole. Quanto mais saudade a gente tem. É, é mole tô eu. Se puder é uma sauna. Né? Ah, também calor mas água igual a vapor, né? Não, é igual a mosquito também. É, você tá na Floresta amazônica que quer passar calor, a gente tá na Lima eu do Amazônia. Olha o bilhetinho na mão, por favor. Ok. Que é a boa viagem, viu? Obrigado, boa viagem. Muito obrigado. Ah, vocês que vieram conhecer a Amazônia, se precisarem de alguma coisa, pode contar comigo, tá bom? Ai, é bom? Meu nome é Irani e eu trabalho aqui no bar. Ah, você é comandante então? Não, eu só ajudo durante a viagem. Eu sou até guia turística. Ah, então ah, é, é você só. que vai mostrar os mistérios da Amazônia. Minha, ah, Nem se você vivesse 100 anos aqui, dava para você descobrir os mistérios dessa imensidão. É, minha <risos> avó sempre fala isso. Ficar olhando para esse mundão de água e mato, segue o pensamento. Oh, oh, Nossa, Eu, particularmente, já estou mais sossegada. Ah, já passou é, repelente é, já está tá tá... tudo bem. Chove muito por aqui. Chove muito no verão. Na região norte, nós só temos duas estações por ano. É o inverno seco e o verão chuvoso. A gente vai conseguir ver o encontro das águas antes da chuva? Ah, vai sim. Ele não tá muito longe daqui, não. É o encontro do Rio Negro com os Solimões, né? É um espetáculo lindo de se ver quando as águas negras do Rio Negro se misturam com as águas barrentas do Rio Solimões e formam o Rio Amazonas. O maior Nossa, rio legal. do planeta, né? Isso. Elas correm um tempão juntas e depois se misturam. Aí vocês vão ver, só pela cor. Que legal, Ai, que legal. vou ficar ligada pra não perder. Ah, minha câmera ah. também. De olho, viu? Um tiquinho de sorte. Dá pra ver um bando de boto no encontro Ai, das legal. águas. Porque aí tem muitos cardumes de peixe. Atrai o boto. Ai, ah. boto é um dos bichinhos fofinhos. Tomara é. que a gente esteja no nosso dia de sorte. É, e se tiver lua cheia melhor ainda. É, porque a luz da lua ajuda a ver o boto de noite. Não, porque em noite de lua cheia, o boto vira um cara bonitão e chaveca você. um lobisomem. Vai explicar pra mãe dela depois que é. foi o boto. Ih, <risos> o boto da lenda é danado, viu? Ele arruma cada confusão. Tipo hum. o quê? E dizem que ele aparece transformado como um rapaz todo bonitão, Ai, arrumadinho, sempre usando um chapéu. Hum, eu eu é não vou reclamar que... se aparecer um desse pra mim. E ele vem todo sorridente, ele é um cavalheiro, viu? É, é que nem eu disse, é um chavequeiro. Mas e aí, Irene? Hum, e aí ele conquista e encanta a primeira jovem que ele encontra. A leva pro fundo do rio. Ai, não precisa dar detalhe, né? Ai, a gente, leva pro olha o goto. Do... Ah, é tá Pegou um peixe! Mas Irani, eles são pescadores? São! estão levando peixe para a comunidade ribeirinha. Esse aqui é Grande. Né? Né? E além do consumo próprio, eles vendem peixe para os frigoríficos e para os feirantes da região também. Nossa, e com tanto rio não vai faltar peixe, né? Pior que vai, se não pescar no tempo certo. Ou peixe. seja, não pode pescar o peixe antes dele ficar adulto, não é? as pessoas não respeitam o crescimento do peixe, aí não pode. Nossa, eu fico revoltada. Não dá pra acreditar nisso. Pescar piramutaba. Mostra aqui a dourada pra gente. Olha só. Nossa, Nossa enorme. Então, pescar piramutaba e pescar a dourada, quando elas ainda estão novinhas, impede o crescimento delas e aí elas não vão desovar e aí vai diminuir os filhotes, e aí a gente não vai ter peixe, não vai ter filhotes e tudo vai diminuindo. É, daí vai faltar peixe. Esses dois tipos de bagres viajam longe, eles vão até o Peru. Nossa, Mas... sério? Sério? Por isso são conhecidos como bagres migradores. Bagres migradores. É, migrador, que nasce e reproduz em lugares diferentes no rio. É, ele faz a desova nas cabeceiras dos afluentes do rio Amazonas. Ah, é por isso que eles viram presa fácil dos pescadores. Se continuarem pescando assim, de montão e sem cuidado, aí... Ah, não é só isso. Se construir hidrelétricas por onde eles passam, essa fonte de renda que é tão importante para o povo daqui vai acabar. E eu vou registrar... Nós estamos no iga muito lindo. Ainda bem que vocês mais, colocaram calças compridas e camisas de manga. Assim. Mas a minha avó sempre fala que precisa usar roupa de manga comprida por causa dos insetos. Agora, eu tô, eu tô impressionado com o tamanho dessas árvores gigantes. Olha isso. A gente podia gravar um filme de ficção aqui, né? Que todas as pessoas são do tamanho de formiguinhas. É, daí depois vem um tamanduá gigante e pega a gente. Né? <risos> É, mas tem árvore que chega a 20 metros de altura. Gente, mas com uma sombra desse tamanho, acho que vai ter que ser um filme de suspense, é né? Que... <risos> a água aqui ficou um tempo parada depois das enchentes dos grandes rios. Ah, é. Então a vegetação ela se adaptou ao, ao terreno alagado, não é? Isso. É, mas aí depois vem a vazante e ó... de canoa, é. pura adrenalina. É emoção sem furo. É, João Paulo, nem me fala em furo, hein? Ah, não se preocupe. O igarapé não é fundo, não. O que, que é o igarapé? O é igarapé eu sei. Ele vem do tupi. Significa caminho da água. Uhum. Falou bonito, Tata. Os igarapés correm por dentro da mata. Eles são as nossas estradas. E só dá Nossa. pra vir de canoa, né? É, canoa e pequenas embarcações também. Uhum. É por eles que a gente transporta pessoas, coisas. E também se comunica com os moradores das regiões. Ah, então visitar o vizinho só de barquinho. Né? É, barquinho sem furo, né? diferença. É. Aqui vocês vão ver plantas que adoram viver na água. É, a Vitória Regia, né? Nossa, uhum. como é que você matou na hora que era a Vitória Regia? Uma boa aula de ciências a gente nunca esquece. Na é. Na mosca. Eu até lembro de uma lenda que a professora contou. Ah, se foi igual que nós contamos aqui, deve ser linda. É, a da indiazinha que queria virar estrela. Hum, parece hum. alguém que eu conheço. Hein? Hum. É. Ela acreditava que a lua ia um dia levar ela para o céu. Uma noite ela ficou debruçada na beira do rio, olhando o reflexo da lua. E isso não vai acabar, bem. E ela ficou hipnotizada pela imagem da lua. e Caiu na água e sumiu no rio. Caramba! Mas a lua transformou ela em estrela. É por isso que a Vitória Régia é conhecida como a Estrela das Águas. É. Ai, que legal. Sabe que toda vez que eu ouço essas lendas, eu fico lembrando da minha avó. Ah, mas uma lenda nunca morre. Não é. mesmo, né? É e ainda bem que a sua avó tá aí. Né? Cuidado com a cor. É isso, qual... assim. assim. Assim? Olha aqui, que lindo. Bem-vindos ao coração da maior floresta da Terra. Caramba, eu vou fazer um documentário sobre isso, tá muito legal. Gente, se eu contar pra minha mãe, ela nem vai acreditar. É, já tô me sentindo o próprio Tarzan. <risos> gente, esqueci minha bússola no barco. Relaxa, Marta, porque se a gente ficar perdido aqui, a gente tem açaí e banana pra comer pro resto da vida. É? E por falar em açaí... Olha ali, tem açaí na origem. Ai, meu Deus, Essa fruta é uma celebridade, gente. É assim. A gente come açaí, a gente bebe açaí e a gente passa açaí no corpo também. No corpo? Sim, é porque a polpa da fruta é utilizada na indústria de cosméticos. Nossa, e com a semente uhum. dá pra fazer artesanato também, Ah, é? com certeza, a semente e a fibra da folha também. Nossa. O povo daqui sabe usar muito bem tudo que a natureza dá. Sim, do bagaço nós fazemos até adubo. Nossa, Nossa. então se aproveita tudo mesmo, hum. com certeza. Vamos pra lá que eu quero fazer o nosso Olha, tá cheio de Para vocês, a minha avó falou que vai me dar umas plantas medicinais para levar para casa. Olha Carinha. só. É mesmo? É. Ah, uma que você não pode deixar de levar é a Copaíba. Essa daqui, né? Uhum. O óleo da Copaíba é uma beleza para infecção, uhum. para cicatrizar ferimentos, para doenças da pele. Nossa. Copaíba sorria, você está sendo filmado. Uhum. Não vai faltar óleo de Copaíba na minha farmacinha particular. Ah, tem outra que não pode faltar, hein? É uma árvore muito especial. Tem é a Carapanaúba. quê? Ah, Carapanaúba, né? Vamos aqui? ver? vamos conhecer. Vamos, vamos ah, lá com que eu falo no Take Down também. Vamos lá? Por aqui, seu doutor. Ah, a gente já tá quase perto, hein? Nossa. Essa aqui é a árvore que eu falei para vocês, olha. Nossa. Essa aqui é a Carapanaúba. Ah, cara. Carapanaúba. Thiago. Parece um nome de guerra. Carapanaúba. <risos> Gente, ela é muito linda, né? É, e com a casca dela nós fazemos chá para o fígado e para os rins. Nossa, ah, e é amargo? É bastante amargo. Uhum. Ah, o chá também é indicado para má digestão e para gastrite. Oh. Falando em amargo, me deu uma vontade de comer um docinho. De Oba, de então vamos fazer um lanchinho. O oh, que, que você tem aí? Hum. Nossa. Nossa! Só quero saber se vocês vão adivinhar o sabor do recheio. Hum, cupuaçu. Nossa, é uma delícia. É muito hum. bom, O cupuaçu é da região. Toda vez que minha mãe vem pra cá, ela leva um monte de bombom de cupuaçu hum. pra todo mundo. Nossa. Muito bom. Gente, o cupuaçu é uma delícia É também. muita variedade que tem nessa floresta, Diversidade, né? Marta, diversidade. Ah, é diversidade, né? <risos> A tem razão, né? vivendo 100 anos pra conhecer todos os mistérios daqui. Ué, pior é que a gente só vai chegar na vila da minha avó amanhã cedo. Queria dormir pra passar mais rápido. Eu também, sabia? Oi, Reni. Oi, meninas. A gente pode ir pro quarto já? Quarto? É. Ah, claro. Vamos então? Tá, vamos já tapé, Thiago? Vamos dormir? Ah. A gente tá subindo. Já tem estrelas no céu, ah, que gente. lindo. É. Nossa, Ai. o céu tá Ó, Nossa, esse é o quarto, viu? Aqui tem quatro tá camas pra vocês. Eu nunca imaginei que eu ia dormir numa rede. É isso que <risos> eu <chamo risos> de um verdadeiro programa de índia. Olha, eu até aceito o colchão no chão, mas... Rede? Ah, tem é uma noite de só, relaxa que vai dar tudo certo, tá bom? Isso. Muito legal. Vou ficar com essa aqui pra cozinhar. Essa a noite de lua cheia, né? É sim, agora me deixa dormir, vai. Então, porque o ponto virou príncipe, tá aí do lado. <risos> e você é uma sereia. Agora vê se dorme, vai. você cada um que eu